Olá amiguinhos do Mico, aqui quem fala é o Guipanda e hoje eu tô aqui pra falar a respeito das Collabs As Collabs são extremamente importantes pra quem tá começando Pra quem já começou e pra quem já tem um tempo aí de YouTube também é muito importante Ter os parceiros do YouTube assim é extremamente essencial pra ter a consistência que o canal precisa Pra poder crescer forte, crescer saudável. Mas, gente, parceria é completamente diferente daquele povo que só curte, que só dá like, que só comenta lá nos seus vídeos de vez em quando e dá uma view. Porque vira mestre mexe, tem aquele pessoal absolutamente nos grupos de Facebook, chega, ai, ah, vamos fazer uma parceria e tal. Aí você vai lá, coloca o canal da pessoa ali nos seus favoritos, a pessoa coloca o seu canal nos favoritos dela. Aí aquela pessoa nunca mais aparece no seu canal. E você também nunca mais aparece no canal dela. Aí fica uma parceria, não parceria, sabe? Parceria de verdade é aquela onde os Dois criadores de conteúdo mantêm contato, trocam ideias, trocam experiências, dão dicas, dão sugestões Dão uma boa criticada ali pra tentar ajudar a pessoa a melhorar E é claro, parceiro, que é parceiro, tem que gravar vídeo junto Isso não quer dizer que as pessoas têm que gravar juntas, estar no mesmo lugar físico, na frente da mesma câmera A internet hoje aí é um mundo vasto você pode ter contato com pessoas do outro lado do mundo e as criar conteúdos maravilhosos Você com a sua câmera, ela com a dela E uma coisa legal das parcerias também, que você não precisa necessariamente abordar o mesmo tema que o seu parceiro Por exemplo, vamos pegar aí o canal de maquiagem, um canal cuide assim de beleza feminina E você é um canal de games A parceria ali é um pouco improvável, é... Mas não é impossível. Vocês podem criar um vídeo, sei lá, batalha de games, quem perder faz uma maquiagem esdrúxula ou passa vergonha, ou coisa assim. Ou você juntar um canal nerd com um canal que fala de futebol, assim, fazer uma batalha ali, sei lá, de chute a gol, ou de Minecraft. As possibilidades são infinitas, assim, pra quem tem uma criatividade. E parceiro que é parceiro de verdade vai saber trabalhar com isso. O importante de um collab é que as duas partes saiam ganhando. Não adianta nada você fazer parceria simplesmente porque o canal é grande, porque o canal tem milhões de inscritos ou milhares de visualizações por dia, se você sabe que aquelas pessoas que são fiéis a elas não vão frequentar os seus vídeos. Parcerias de verdade tem que trazer benefício mútuo, se não é parceria, se não é simplesmente, sei lá, amizade por interesse ou tá se aproveitando da situação. O importante é você buscar parceiros que realmente você sinta que pode acrescentar muito. Pra você e que você possa acrescentar Pra essa pessoa E vamos crescendo, vamos fazendo rolando bumbum no chão, certo? Pra quem não me conhece, eu sou o Guipanda Eu tenho um canal aqui no Youtube Que fala sobre autoestima, fala sobre dicas de vida Comportamento Sou parceiro do Mico desde os primórdios Então se você acompanha o Mico aí há bastante tempo E ainda não me conhece Clica aqui embaixo, tem um link que vai direto pro meu canal Vai lá assistir os meus vídeos, vai lá conhecer Comentem o que, que vocês acham Um grande abraço Desse querido Panda que vos fala e Mico é com você parceiro, tamo junto! E aí, amiguinhos? Espero que vocês tenham gostado das dicas que o meu amigo Panda deu aí pra vocês. Ele que está aí comigo desde quando eu comecei no YouTube, lá por 2014. Se vocês quiserem conhecer o canal dele, eu estarei deixando aí na descrição ou então no ícone que está aparecendo aí no canto da tela e também vai aparecer os outros vídeos do projeto Como Ser Youtuber. Então é isso aí, amiguinhos. Falou!